Muito bem pessoal, estamos aqui na Praça Central da cidade de Viradouro, agora já com a nova filmadora, você pode focalizar certinho aí, lugar bem limpinho, olha aí, parabéns à prefeitura municipal dessa cidade, eu não tenho a informação quem seja o prefeito, mas parabéns aí pela limpeza que... Trata essa praça, olha aí os coqueiros, passarinhos ainda cantando, estamos aí de manhã cedo, pleno domingo. Olha só, o pessoal brincando. Um lugar bem pacato, bem tranquilo. Para você que não conhece Viradouro, é, fica a questão de 80 km da cidade de Ribeirão Preto. Olha só. E pertinho da capital da laranja Cidade Bebedouro, pra você que já ouviu falar Olha aí Domingão, pessoal curtinho, tranquilo, descansando Uma cidade praticamente Ainda pessoal Ainda vivo da agricultura, né Trabalha na roça Trabalha na usina aqui Não tem indústria, infelizmente Mas aonde não tem indústria ainda tem paz, né as grandes cidades industriais já perderam aí a paz, já perderam a tranquilidade. É o caso de Ribeirão Preto, que lá você sobrevive, você não vive, né? É complicado. Hoje, as grandes metrópoles dão um pouquinho de paz para a pessoa. Estamos aí captando aí, estou em cima aqui da escadaria da Igreja Matriz, daqui a pouquinho vamos pegar aí algumas imagens da Igreja Matriz, pegando aí... Centralização Geral da Praça. Tempo nublado, bem quente aqui, bem abafado. Eu creio que mais tarde provavelmente vai ser chuva no ato, né? É, vai ser chuva com toda certeza aqui em Viradouro, interior de São Paulo. Muito bem, aqui estamos já vendo imagens aí da, de uma torre, né? Provavelmente, provavelmente a antena de rádio da cidade... Aqui pela informação que eu tenho, tem uma comunitária aqui da que pertence à igreja católica. Provavelmente deve ser a torre deles. É, não tenho muita certeza, não eu vou procurar me informar depois, que tudo que se trata de rádio interessa aí para nós, né? Mas eu sei que a cidade tem uma comunitária legalizada e está na mão aí da igreja católica da cidade muito grande a torre inclusive bem ajeitado né seja lá de quem quem for administrador se realmente for o padre ou não mas está fazendo um ótimo trabalho parabéns aí pois se você for da cidade de Viradoura e estiver vendo esse vídeo aí olha aí gente ó, a matriz da aqui da cidade inclusive ela é até num outro formato né geralmente conhecemos aí a igreja católica com um formato bem diferente bem tradicional Aqui já é algo mais moderno, mas o prédio já tem uma formação de, como diz, da nossa época. né? Ribeirão Preto tem muitos ainda, as matrizes antigas. Pode, pode sim. Fica em paz. Estamos aí captando algumas imagens da, da matriz aqui. Olha só, isso aqui é a igreja católica da matriz, a central, formato bem diferente. O pessoal está acostumado com aquele formato é, é igual a castelo, né? igual as primeiras que foram cri, criadas no mundo inteiro. Em algumas cidades já tem aí aquele formato diferente, né? formato mais moderno. Mas é a igreja católica para você que está aí, às vezes, estranhando, né? É a, a central de Viradouro. Cidade de Viradouro, São Paulo. Aqui a praça é bem tranquila, até alguns carros aqui parando aqui, deve ser fazer parte aí da igreja matriz, né? Provavelmente uma torre ali, o relógio bem diferente das outras. Geralmente o relógio fica em cima do, do templo, aí ele fica do lado. Muito bom cidade que meus pais foram criados, ficaram aqui praticamente uma uma vida toda. Estamos aí pegando aí imagens, levando aí para o mundo ver um pouquinho como é essa cidade, aonde a nossa descendência saiu, né? Olha aí a torre da emissora FM da cidade, muito chique, hein? muito chique mesmo na praça central bem sincronizada né bem localizada olha aí alta demais o pessoal está de parabéns aí pela limpeza pela arrumação essa fm também é bem organizada né fica Bem na praça central, praça da matriz Da pequena cidade de Viradouro, São Paulo O tempo provavelmente vai despejar a chuva e não demora, né? Estamos dez e meia da manhã agora Daqui a pouquinho estaremos indo pro almoço Mas aí captando aí algumas imagens aí para você conhecer um pouquinho dessa cidade para você que é amante aí do rádio da do sistema de comunicação igual eu sou a torre da comunitária da cidade de viradora olha aí maravilhosa né Isso deve ser o orgulho da, da cidade com certeza a primeira emissora da cidade gente viradoura é uma cidade para cá tá olha só prédios antigos, ainda muitos prédios estão ainda em estado original, parece que a conservação está muito boa até inclusive, o movimento aí em pleno domingo, olha só que beleza, para você que mora na grande capital, você que mora nas cidades grandes, você que está acostumado com o movimento terrível das grandes cidades, olha só, a quietude numa pequena cidade, bem tranquilo. Segundo os moradores ainda está, estão ainda gozando da tranquilidade, da paz. Que ainda não tem aquele, aquele perigo que as grandes cidades ainda têm. A maioria do pessoal aí curtindo o domingo, na praça da cidade. Vamos dar uma, uma remexida aqui para mostrar um pouquinho a praça. Alguns equipamentos aqui do lado da praça no caso são cadeiras né provavelmente o pessoal fica em paz quando tem aí seu tempo Pago. olha só acho que mais à frente ali é a academia né? academia o pessoal fica tranquilo fazer um exercício barraquinha bem organizado olha o sossego disso tranquilidade muito verde que isso é importante né ultimamente o nosso país aí tá, tá acabando com o verde mas aqui ainda você ainda acha aí muitas árvores muito muita coisa boa uma geral aqui pela praça Lá no fundo, aquele prédio lá, que lá tem uma história. Daqui a pouquinho vamos passar por lá. Isso aqui seria o primeiro edifício da cidade. Está parado até hoje, faz praticamente mais de 30 anos. Uma história meio estranha, meio macabra. Olha só. Jardim, bem cuidado, olha aí. Olha só, gente, ó. Acabou de começar a dar um pequeno chuvisqueiro aqui. Nós interrompemos as gravações, mas ó, onde nós viemos parar aqui. Parece que é o tipo de uma lanchonete que tem aqui no meio da praça, muito bem ajeitado e provavelmente deve ser onde as pessoas se reúnem aqui durante a noite. Eu não tenho muita certeza não, mas como a gente está num domingo de manhã, né? Mas deve ser isso mesmo, ó. Ajeitadinho, limpinho. Começou a dar uma chuviscada aqui. A gente se amparou debaixo desse telhado aqui, para poder ver o que, que vai virar. Mas assim mesmo ainda continu, continuamos aí captando imagens aí para você, você conhecer um pouquinho aí das, da belíssima Praça Central de Viradouro. Olha aqui, ó. Tem muitos lugares bonitos aqui, ó. Coisas boas. Olha aqui, tá até chegando aqui uma, motor, uma, uma bicicleta elétrica, olha que coisa. Achei interessante aqui, ó. Hoje em dia, está cada dia modernizando mais né, as bicicletas. A chuva começou a cair gostoso, olha só. Tava precisando mesmo. Nossa a região estava muito seca, inclusive. O cachorrinho aqui provavelmente é morar aqui debaixo. Ó. Olha só. Olha isso. Ô senhor, ah. aquele veículo ali é uma, uma ambulância que fica aqui? Como é que é? Essa ambulância é ambulância aí, não? Chegou. Ah, ele, ela está em exposição. É, tá. Olha só. É, geralmente o político quando faz alguma coisa fica expondo algum é. tempo, né? mas nós pegando umas imagens aqui para colocar na internet uhum. da cidade é. chuva está indo plena manhã de domingo olha aí gente que maravilha essa bicicleta do senhor aí que é muito chique demais hein? olha aí é, vai fazer 3 anos 3 anos? o senhor mora em Viraduco? Sempre morou em Viradoura? Eu morri Virador em 62. 72? 62. 62. É. Ixi, antes que eu nasceu, hein? Eu tô com 49 anos. Eu tô com 82? Rapaz, mas forte assim? <risos> saudado desse jeito. É. Eu sou sobrinho do, do famoso Mané Bica daqui. O senhor ah, deve conhecer. Eu então, eu, tá, eu tô lá na casa dele, hospedado, eu inclusive. Eu não conheço? É, né? Ele é vivo ainda. Então. Sim, eu estou lá hospedado, lá ele e a dona Tereza, está forte ainda. Então, me explica para mim aqui, Essa, isso aqui é um tipo de um lanchonete, que lanchonete que o pessoal fica, é. fica à noite, né? À noite. Mas é bem arrumadinho, né? Bem... bem arrumado. Parece que a parte de pilantragem, de malandro, não existe por aqui ainda. Não, não. Porque se existisse, isso aqui não estava assim, não. tá tudo arrebentado. Não, mas... Nós somos de Ribeirão mas Preto. Tem é malandro vem aí que é ainda estão alguma coisa aí? Nós somos, nós somos de Ribeirão Preto, lá está tudo estourado. Então, eu, eu acho que televisão mesmo. Então, isso aqui vai para internet, essas imagens, vai, vai para o mundo inteiro, vai, vai ser visto no mundo todo. É, né? Qual que é o nome do senhor completo? Meu nome é Antônio Original de Viradouro, nasceu aqui. Não, eu nasci em Minas, Ah, em Minas Gerais. Legal, hein? Eu, eu sou apaixonado por Minas. <risos> Eu estou muito em sul de Minas, eu vou muito para São Sebastião do Paraíso. É, né? somos de Ribeirão Preto e lá nós temos uma emissora de rádio lá. Beleza. Fazemos trabalho de gravação na cidade. Mas beleza, então, foi um prazer, prazer falar com o senhor, viu? Prazer é Olha aí, gente, vamos continuando aí a nossa filmagem, né? Olha aí, entramos aí na área do, do jardim, da praça. Olha só que coisa linda. Coisa bem ajeitada, bem cuidada. A administração aí municipal de Virador, parabéns, está de parabéns aí pelo, pelos cuidados aí que tem com a Praça Central. Olha aí, muito lindo mesmo. Muito bem cuidado, né? Aqui nós estamos aqui no meio da academia, aquelas academias da praça, onde você faz exercício, faz aqueles exercícios aí todos os dias, para poder perder uns quilinhos e também organizar a saúde, né? Muito bem ajeitado, olha só isso. Muito verde, muito bom mesmo. Vamos dando uma andadinha aqui. Ó. Eu fico encantado é com essas flores, olha aí. Muito chique, hein? Ainda estamos aí debaixo de, de uns pingos, né? E a chuva não parou ainda, mas graças a Deus por isso, né? Mas estamos aproveitando aí, fazendo essas imagens aqui sem perca de tempo porque um chuvisqueiro também não vai atrapalhar em nada aqui é a academia em geral esses equipamentos aqui que eu já usei muito já fiz muito exercitei muito em praça pública lá na cidade onde eu morava cravinhos isso aqui é muito bom para a saúde viu gente depois dos 40 anos se você mora numa cidade dessa aqui ó é a coisa melhor que você faz é cuidar da sua saúde e tirar pelo menos uma hora por dia para você vir fazer uns exercícios aqui, ó. Em praça pública, ar puro, super arejado. E ainda vendo essas belezas aqui, ó: plantas, flores. Um lugar bem ajeitado, parabéns mesmo para todos aí que cuidam da prefeitura municipal aqui. Aos funcionários, principalmente, né? É só o senhor prefeito não, que o senhor prefeito não pega mesmo na enxada, na não, né? Quem trabalha aqui é o funcionário, que provavelmente deve dar um duro danado pra poder deixar bonito assim, bem conservadinho. A praça toda tem esses coqueiros enormes, E vai até lá em cima, olha aí. Muito bom. Pra todo lado que você vira a câmera, você pega verde, você pega coisas bonitas lá. Vamos dar uma uma volta aqui para mostrar um pouquinho das plantas. Olha aí. Olha só isso aqui, essa parte aqui, ó. Olha isso. Só verde, só coisas lindas para você que gosta da natureza, ó, não tem igual, ó. Olha aí o pessoal que ama a natureza aí, ó. Hoje Dá tá uma filmagem especial para o canal, muitas flores, muito bem cuidada, parabéns mesmo. Aquela parte central aí da praça, ó. Vamos, vamos chegando ali, vamos mostrando de perto. Porque é uma coisa, aqui ainda pelo jeito não estão aí replantando, né? Aqui não está tão belo ainda, mas a tendência é ficar, estão aí replantando tudo. Mas ali do outro lado ali, quando se aproximar mais. Interessante que os bancos, né? Os bancos não tem não tem nada de fora do lugar. Tá tudo bem cuidadinho. Muitas flores. Muito bem cuidados. Olha aí. aqui gente ó já estamos aqui do outro lado da praça também não é não tá nada diferente está muito bem cuidado enfim é em geral aqui em geral todo, todo lado que você vai é muito verde muitas coisas lindas de se ver para quem gosta aí de do verde da natureza do criador grandes árvores aqui ao rodeio e é aquilo que eu te falei né aquilo que eu acabei de falar Falo novamente Uma cidade que parece que ainda está tranquila Eu fico encantado com esses pés de flora onde eu vejo tanto verde assim A coisa que a gente mais lembra é que O Criador criou tudo isso para nós A maioria dos homens estão sendo ingratos né Estão sendo ingratos Destruindo tudo, olha só Eu dou muito valor à cidade que Conserva que prestam bom serviço nesse sentido, olha aí muito bom mesmo olha só esses arranjos aqui gente, olha esses eram num, num, tipo de uma porta, um portal aqui ó, arranjado com flores no meio da praça muito bom Flores de tudo quanto é cor, olha aí Essas aqui, ó, chamou a atenção ó. É uma cor vermelha, é o que eu mais gosto Vamos andando, né? Vamos caminhando mais um pouco, pegando algumas mais algumas Tem muitas aqui, ali mesmo Olha só Maravilha, né? Flores, gente, olha aí, faz lou em flores. Olha só isso, olha só isso, que coisa linda. Olha só, e acabou de dar um chuvisqueirinho, é claro, né? Os pombinhos cantando, glorificando o nome daquele que vive para sempre. A maioria dos homens devia fazer igual as criação, as criaturas, glorificar a Deus pelas bênçãos. Mas infelizmente a maioria são ingratos, né? Não agradecem o que Deus faz. É isso aí, né? Vamos prosseguindo aqui com mais imagens do outro lado da praça. Vamos caminhando um pouquinho, vai tremer um pouquinho a câmera, mas não tem jeito, né? Estamos aí segurando no máximo aqui, porque andar aqui no meio não é brincadeira. Às vezes treme mesmo. Bancos bem cuidados, super conservados. A gente dá para perceber que todo mundo aí cuida, zela todas as semanas aqui. Muita limpeza, você não vê um papel jogado no chão. Árvores nem precisa falar, né? Tudo muito bem conservado. Olha só isso, eu vou até aproximar a câmera aqui. Que tudo que é vermelho me chama atenção, olha isso. Isso aqui é um espetáculo de imagem, né? Olha isso, pessoal aqui, que que é do sítio, pessoal que é conectado ao nosso canal, que geralmente cuida da roça e outras coisas mais, vai amar de ver uma coisa dessa. Já pensou gente, é, é, isso aqui é praça pública, ainda existe isso, é brincadeira? Ainda existe coisas bem cuidadas e que a bandidagem não destrói ainda, igual tem muitas cidades, olha aí. Olha só isso, é encantador esse tipo de coisa, tudo que Deus criou, né, é maravilhoso a gente focar. E eu vejo Deus nessas criações. E ali mais equipamentos de exercício, sinal que o pessoal aqui, eles dão muito valor à saúde do, da população, né. Investir em exercício, investir em, em exercício físico para o pessoal que está acima de 40 anos é investir em saúde, né? Porque quem faz exercício físico o, o, o, a saúde é muito melhor. Mais uma passagem daquela, que eu acabei de filmar agora há pouco, ó. É muito grande aqui, né? É grande, é enorme. Olha só. Muita coisa bonita, nós estamos apenas mostrando um pouquinho. O pessoal geralmente não dá muito valor a essas coisas, não colocam para visualizar aí na internet as coisas boas que o Brasil tem. Só coloca as coisas ruins, só críticas e tudo mais. Eu acho que nós devemos trabalhar juntos para um Brasil melhor. Né? Crítica não vai adiantar nada para ninguém. Olha isso, academia comunitária, né, que tá em plena praça pública, muito bem, muito gosto, né. Com muito gosto estamos aqui, viemos direto de Ribeirão Preto para pegar essas imagens e levar até você, pelo mundo afora. Eu sou o professor Boina estou aqui com você, é, sempre fazendo aí conteúdos que realmente são satisfatórios para... A sua família e para você, que vai te trazer algum conhecimento, vai te trazer algum benefício. Um forte abraço e até a próxima.